Olha a textura dessa mesa, mano. Olha a textura dessa mesa. É muito foda, cara. Eu fico me perguntando por que, que tem esses buracos aqui, mano. No meio. O que, que é essa porra aqui? Isso aí são marcas que nem, tipo... São marcas do tempo. São marcas, né? Tipo assim, você tem cicatrizes. Isso aqui é uma árvore? É uma árvore, pô. Olha o formato. O formatão do, do tronco. E, tipo, dinossauro tinha... É...